É, é, é. Ele não vem E ele não só Não vem como ele sumiu Da paleta também Que legal Gente, esse laranja não pega, Jesus Oi, gurias, tudo bom? Eu tô aqui hoje pra gente testar juntas Uma paleta de maquiagem A paleta em questão é a Greek Mythology, da Mia Make. Eu tentei gravar esse vídeo semana passada. Então, eu já, vocês vão ver que ela já tá com as sombras meio mexidas aqui. Mas eu não gostei. Não gostei do, de como ficou. Não gostei do... Não estava num bom dia para a paleta. Então... Mas eu tenho as imagens dela novinha. Vou botar aqui para vocês verem. Ela é uma paleta que tem cores bem vivas. Tem sombras cintilantes e sombras foscas. E a minha, eu não sei dizer qual que é a especificação, porque ela não tem nenhuma especificação, né? Ela não tem nenhuma informação atrás, só o lote e a validade. Então, é uma paleta que é bem viva e eu tava buscando uma paleta assim Já falei em outros vídeos de maquiagem aqui que eu tô tentando fugir um pouco dos nudes, dos clarinhos, dos tons mais cor de pele, assim, do tom da minha pele. Então... Achei que essa paleta seria uma ótima pedida e a gente vai testar ela aqui juntas. Uh, eu gosto de fazer esses momentos em que eu vou brincar de me maquiar, que não é, não é uma maquiagem que eu vou sair, que eu vou ter que levar a sério. Então eu aproveito para fazer coisas bem fora do, do meu, da minha zona de conforto. Maquiagens bem mais chamativas, bem mais elaboradas do que as que eu normalmente uso na minha vida, no meu dia a dia. Então vocês vão acompanhar aqui comigo e bora começar esse vídeo. Como eu não sei como essas sombras se comportam, eu vou começar aplicando o hidratante. Então, eu vou aplicar só ele. Não vou fazer a pele inteira agora. E o hidratante labial. Vou usar o meu Amora Shine. Bom, por enquanto de pele é isso. Eu vou tentar aplicar a sombra direto no olho, só assim com o hidratante no rosto mesmo. E aí, se der certo, deu. Se não der, paciência, porque eu testei com corretivo e também não deu certo. Então, não é isso que vai fazer diferença. Eu tô aqui no, no Note com uma cola de uma maquiagem que eu quero tentar fazer. Vou fazer, então, aquele mesmo olho que eu falei, mas eu vou fazer com roxo e rosa ao invés do azul. que esse azul não quer funcionar. Agora que eu fiz... Eu tô toda borrada, depois eu arrumo. Mas agora que eu fiz a base, eu vou começar a inserir o rosa. Então, o rosa eu vou vir contra esse roxo, uva, bordô. Não sei o certo que cor, <risos> o nome dessa cor. Eu tô tentando decidir com qual pincel. Acho que vai ser com o dedo mesmo, porque o meu pincel tá bem velhinho, coitado. Então, vamos tentar com o dedo. Para fazer a sombra grudar mais fácil, eu tô pegando o meu corretivo aqui, com um pincel e passando onde eu quero que a sombra grude, porque não tá rolando mais. Aí eu tô fazendo mais ou menos o desenho de onde eu quero que ela pegue e vamos ver se assim facilita a vida da sombra, né? Que tá difícil. Vou continuar aplicando rosa. Vamos ver se agora ele pega melhor com essa basezinha de corretivo. Tô usando um pincel bem chatinho, que é realmente para depositar sombra. E nem assim, quase tá pegando. Cai mais na minha, na minha olheira do que o que gruda no olho. Agora foi! Isso aí! Meu corretivo que ficou pintado, mas tudo bem. Tá. Apliquei o rosa escuro. Agora eu vou aplicar o rosa cintilante. Como um ponto de luz bem dentro da, do cantinho da lágrima aqui. Aí, isso aqui é que eu não sei se vai rolar. Ali ela tá com uma sombra azul cintilante, encontrando com este rosa. Sim, gostei. E um azul mais escuro aqui no cantinho externo. Que eu não sei se vai pegar. Vou misturar um pouquinho de azul com o roxo para ver se funciona melhor. Eu tô cheia de coisa na cara. E para arrematar tudo, eu vou voltar com um roxo bem escuro pra... Fazer de novo aqui o esfumado do cantinho e aqui em cima, dar uma misturada nesse rosa. Tá? Mais um pouquinho de cintilante aqui no cantinho. E, gente, a minha mão tá inteira colorida. Então, agora, vou dar uma limpada aqui na Situation, que tá embaixo. Eu sou outra pessoa. Quando eu tô de corretivo, <risos> eu me sinto muito mais confortável. Quando eu tô sem corretivo, parece que eu tô com o olho muito pesado, sabe? Se tem alguma coisa errada. <risos> E ficou assim a maquiagem, eu gostei muito do resultado, eu acho que eu consegui me sair muito bem em comparação com o meu objetivo. Mas as sombras dão muito trabalho. O que eu achei da paleta é que para 12 sombras eu acho que tem marcas com paletas melhores, talvez a minha make tenha paletas que sejam melhores que essa também, mas não curti os azuis, esses dois azuis, eles... Não funcionam direito, de jeito nenhum. Já testei passando no corretivo, já testei passando direto na pálpebra. Todos, tudo quando é jeito, eles ficam falhados, eles não pigmentam direito. Mas são cores bem bonitas na paleta. Esse azul aqui, se vocês olharem, no, prestarem atenção no take em que aparece a paleta sem, sem, sem ter sido mexida, ele tem uns brilhos, mas aqui ele não tem brilho praticamente nenhum. Assim, ele é. Bem pouco cintilante, bem pouco mesmo, praticamente não é. Então, não sei por que, que botaram aqueles brilhos que pareciam papeizinhos coloridos por cima dele. Mas não é glitter, aquilo ali não tá no meio da sombra, é só por cima pra paleta ficar bonita mesmo. O laranja não... Funciona direito, ele não pigmenta Ele não fica vivo Ele fica bem falhado E ele puxa mais pra um marrom do que pra um laranja Então fiquei bem decepcionada Porque eu queria muito fazer um olho bem laranjão Não deu Os rosas, esses dois que eu testei O pink e o clarinho São muito bonitos, eu tô com os dois nos olhos agora Então eles funcionam Super. O rosa por cima do corretivo fica perfeito, pigmenta super bem. Cobre tudinho, coisa que o azul não faz. E os roxos, tanto o mais bordô quanto o mais escuro, funcionam super bem também. Eles se misturam muito bem, dá aquele tom de roxo diferente, que tu consegue fazer a profundidade. E o cintilante, tanto o azul quanto o roxo, são bem bonitos, bem bonitinhos mesmo. Todos os cintilantes da paleta, na verdade, eu gostei bastante da pigmentação e da cor. Eles ficam bem fiéis ao que tá aqui mesmo... ao que tá aqui. E eu acho que são essas as cores que eu usei, que eu testei. Esse marrom mais escuro e esse rosa também mais envelhecido, eu não testei ainda. E esse, esse marrom eu acho que eu testei sim E ele funciona bem Mas se vocês quiserem que eu teste outras cores Outras combinações da paleta Comenta aqui embaixo Não acho que vale a pena, se tu quer investir numa paleta colorida Talvez essa não seja A melhor pro momento Ela tem muitas sombras, mas nem todas pigmentam bem Talvez tu encontre paletas pelo mesmo valor E que tenham uma pigmentação Bem melhor Se tu gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal Se tu quer ver mais vídeos de make Por aqui, deixa o like que eu vou saber que vocês gostam e eu volto a trazer mais. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até. Tchau!